dá uma olhadinha para cá talvez a tua vida esteja assim ó preto e branco sem cor sem vida você se sente improdutivo você planeja planeja sonha muito mas não produz nada e é por isso que eu estou aqui para te ensinar como fazer isso aquele seu sonho aquela sua ideia, aquele seu insight ele é somente seu ele não é de mais ninguém você precisa tornar isso, esta visão, em uma ação real. Mas para que você faça isso, você precisa aprender a se autopersonalizar. É isso mesmo. Você precisa entender o seu relógio biológico. Você precisa entender o seu momento criativo, o seu momento de ócio que você produzirá também. Você precisa se conhecer. E para que você faça isso, eu vou te dar três dicas. Três expertises que você poderá aplicar na sua vida. E a primeira delas é Tenha um diário. É isso mesmo, um diário. o um diário ele não é uma agenda. O um diário não vai dizer o que você tem, as horas que você tem que seguir no dia de amanhã. O um diário vai ser seu companheiro, vai ser aquele que, onde você vai anotar todas as suas grandes ideias, as suas sacadas durante o um dia. Por isso mesmo que se chama diário, para que você anote o seu dia a dia, aquele insight que você teve tem que ser colocado, tem que ser escrito nesse diário para que você consiga lembrar dele à noite, no outro dia tire, depois de ter feito o diário 10 minutos do seu dia, da sua noite para que você revise o que você escreveu e aquilo que fizer sentido para você anote para o próximo dia para que você consiga tornar isso algo prático, algo real e para que você passe para o segundo passo é o segundo passo, você precisa desenvolver, é um plano de jogo. Everton, mais do que é isso? Um plano de jogo? É isso mesmo, é um plano de jogo. Todo mundo está no jogo da vida, e no jogo da vida ninguém quer perder. Por muito tempo eu falava que eu, ah, eu não sou uma pessoa competitiva, eu era frustrado, eu tinha medo da, de perder, da frustração da derrota. Não tenha medo, a derrota faz parte do crescimento e da sua expansão. Planeje o seu jogo, planeje, use um planner como esse que você está vendo agora. Esse é que eu desenvolvi especificamente para mim, para que eu consiga executar as minhas ações diárias. Mas você pode executar a sua, você pode copiar esse com esses detalhes que você está vendo. Mas você pode fazer diferente também. Fica a seu critério. Crie o seu plano diário, o seu plano de jogo. Você precisa ter um plano para executar as suas ações e daí você avança para o terceiro passo. Tenha uma agenda. É isso mesmo, você precisa agendar o seu dia. Começar desde a hora que você acorda até o momento que você vai dormir cronometrado, aprenda a viver o seu tempo, aprenda a ser dono do seu tempo, na verdade o tempo você não vai mudar, ele começa à meia noite e ele termina no outro dia, você terá 24 horas como todo mundo, não vai ser diferente para ninguém, agora como você vai usar o seu tempo, isso será fundamental para a sua vida, tenha uma agenda, ou se você tiver a possibilidade Peça para uma secretária desenvolver uma agenda, mas agende o seu dia, planeje cada momento do seu dia, e mais do que isso, siga aquilo que você agendou, e se por uma, porventura você falhar, não tem problema nenhum, em alguns momentos isso irá acontecer, mas seja mais assíduo possível, eu tenho certeza que com essas três dicas, você estará no caminho para desenvolver uma vida com hábitos hábito saudável em direção ao seu propósito de vida. E daí, você precisa entender que nada melhor do que você realizar aquilo que você nasceu para fazer, com ações reais. Quem é líder de verdade, transforma visão em realidade. Pense nisso.